Hoje o papo aqui é com a mulherada, né? Já falei com a Bianca Cirilo e é, Agosto Lilás. Nós estamos aí encerrando o mês de agosto, estamos aí nessa batalha, nessa luta contra a violência contra a mulher e nunca é demais falar sobre o assunto. A gente sempre conhece alguém que, que vive um momento de opressão, a gente sempre sabe de alguém que poderia estar melhor, mas infelizmente não está, e se você pode ajudar, se você pode levar uma palavra que dê um acalento, um acalanto e que dê a, uma segurança a essa pessoa, por que não levar? E às vezes a gente tem que denunciar, viu, porque tem coisa que não tem jeito. Agora eu recebo a Carla Nunes, que também é cantora é, e que faz um trabalho maravilhoso, mas eu quero que ela fale desse trabalho maravilhoso. Eu tive a oportunidade de fazer uma live com ela durante a pandemia, de apresentar um, um clipe maravilhoso dela, que nós temos imagens aqui para você ver hoje também. Eu quero saber como é que ela sobreviveu à pandemia, e como é que tá essa nova fase na vida dela? Carla, obrigado, viu? Eu que Vou agradeço. Ter o convite, viu? Eu que agradeço, Gil. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje com você. Eu que tô. E a mãe de dois lindos filhos, casada. Mãe de dois lindos filhos. Um moreninho, um loirinho, que é pra agradar todo é, mundo. É, pois é. E querendo, tem mais um, né? É? A ah, tua Animada? Tá animada? Pô, tô. Vamos ver, né? É aí. Ah, tá ainda. certo, que Deus mandar o que a gente aguenta cuidar. Vamos ver se a gente consegue fazer uma menininha. Uma menininha. E se vier outro menininho também? Tudo bem também. Irá, maravilha. É. Porque você tem uma história linda de superação Sim. na sua vida, né? É, é, e a gente teve a oportunidade de falar isso durante a live, que eu sei que foi um momento difícil na sua vida. Às vezes as pessoas não gostam de falar das coisas que... Talvez tenham sido amargas na vida, ruins na vida, uhum. mas por outro lado é importante, porque você ajuda outras pessoas. Sim, exatamente. Na verdade, a nossa experiência de vida conta muito. Sim. Você viveu. Então, o que você estava falando da minha experiência na, na adolescência, eu passei pela depressão. Foi o que a gente fez a live, né? Eu passei pela depressão aos 15 anos de idade. Muita gente passando é. por isso também durante exatamente. a pandemia. Exatamente. Fiz tratamento, né? Não recuei. Porque o problema é quando a pessoa não aceita que ela está doente. Depressão é uma doença do coração, né? Então, assim, realmente eu procurei ajuda. Eu fiz tratamento por quatro anos, terapia, psicólogo, psiquiatra. E remédios, remédios Remédios, remédios para dormir, remédios para ficar bem durante o dia. Então, foi um processo bem complicado, ainda Sim. mais por ser adolescente. Sim. Né? e aos 19 anos, né? quando eu falei para você que eu sempre fui uma pessoa muito religiosa, mas aos 19 anos realmente eu conheci meu melhor amigo, que é Jesus, e eu entreguei o comando do meu barco para ele. E a partir desse momento eu fui curada, eu fiz o desmame das medicações, só que a depressão ela nunca mais me atacou, porque eu conheci Jesus, eu trouxe ele para morar comigo, ele é o meu melhor amigo, eu confio tudo nele, e eu aprendi alguma coisa muito importante. Quando, quando as coisas entram, quando, as coisas, quando eu ouço, antes dela entrar para o meu coração, eu vou filtrar. Tem um filtro. Porque o coração ele é terreno fértil para coisas boas e coisas ruins. Sim. Então, eu preciso filtrar aquilo. É terra fértil isso aqui. Então, eu aprendi isso para a minha vida. Hoje, eu tenho 36 anos. Desde os, desde os 19 anos, eu nunca mais tive uma crise de depressão. Graças a Deus, né? porque não é fácil viver com isso. E a gente vê que isso traz o um mal. Existem pessoas que não conseguem superar Exatamente. a depressão e elas levam por toda a vida. E falar nesse assunto, gente, eu acho que não envergonha a Carla não. em momento nenhum. E é, é bom para pessoas que ainda vivem a depressão. Exatamente. Se ela conseguiu, por que, que eu não posso? Exatamente. Né? Porque assim, é, existe um tabu muito grande. Né? Ah, é, eu não sou louco. Por que, que eu vou procurar um psiquiatra? Eu não sou louco. É, ainda existe isso, Ainda existe isso. Né? E, e não é. É muito real. É, uma, é algo do sentimento. Muitas vezes você vai perguntar por que você tem depressão, a pessoa nem sabe. Porque é algo do coração, é algo do sentimento. Só que também é necessário. Eu penso assim, que é necessário virar uma, uma chave também. Eu quero sair dessa. Eu preciso sair dessa. Tem coisas melhores pra mim. E você acha que você tem que ter conhecimento do que te fez... É, ir à depressão ou não? Olha, eu tive conhecimento do que me levou à depressão. E o perdão para mim, o liberar perdão, foi fundamental no meu processo de cura. Entendi. Então, eu acredito que seja importante descobrir qual que foi a raiz daquilo, né? Qual a raiz? Para você curar. Para você curar. Para ah. mim era a liberação de um perdão. Eu liberei. Olha que isso é. E às vezes a gente não consegue entender isso. Sofre... E faz todo mundo que está do seu lado sofrer Sofre Seus pais devem ter sofrido É uma doença muito ingrata, ingrata. Porque assim, ela, é, quem está passando pela depressão Ela não sofre só é, a mente, os sentimentos é, O corpo padece... Porque eu tinha crise de enxaqueca, gastrite. E todos ao redor padecem. Sim. Porque sofrem junto família, com você. Né? A família, né? A família, principalmente. que tá junto. Exatamente. Agora vamos falar da, da, da Carla Cantora. Daqui a pouco a gente vai falar da Carla Mãe. Quero saber se a Carla Mãe é brava. <risos> <risos> Mas vamos falar da Carla Cantora. Que é, esse mês de agosto, eu encerro agora com a Carla. Eu, eu fiz todas as entrevistas com... Cantores, com uma exceção apenas, mas porque eu comemoraria o meu aniversário e faria um show que acabei não fazendo, uhum. porque pega Covid, pega gripe, pega Covid de novo, gripe de novo, gripe de novo, gripe de novo. <risos> Aí eu, é, não, eu não consegui ensaiar. Eu falei, não, então em homenagem ao que eu queria fazer, eu vou receber as pessoas que, que cantam, porque é tão lindo cantar, é um dom uhum. de Deus maravilhoso. Quando que a música entrou na tua vida? A música entrou desde que eu era criança, porque na escola eu já cantava. Mas já religiosa, não. Não, na escola, as festinhas que tinha na, que tinha na escola, que tinha apresentação, eu já era convidada para cantar. Então, desde criança eu cantava na escola. E aos 11 anos de idade eu comecei a cantar na igreja. Já fazia parte. né Os meus pais nunca foram à igreja Sempre nenhuma. Sempre igreja evangélica. Não, não. Não? Não, eu era católica. É, uma igreja católica. Isso, isso. Então, eu cantei dos meus 11 anos até 19 anos na igreja católica. Olha aí. É. Porque depois eu conheci meu esposo, o Luiz E Luiz. ele era evangélico O Luiz foi quem levou <risos> Pois é, a, a, então o Luiz vida. me encantou Porque eu sempre fui muito religiosa Só que o que me encantou no Luiz Foi um relacionamento de intimidade Com Deus que ele tinha e eu não tinha isso ainda ah. Porque eu vi assim Deus, Jesus como alguém que estava lá em cima Meio que inacessível né? E eu percebi que não Que ele está comigo Mas Deus. ele viveu a tua, a tua crise de... Ele, não, ele viveu o fim só. te conheceu no final no final no final porque o que foi assim determinante para minha cura foi o conhecer Jesus de verdade através do Luiz através do Luiz né é amor para toda a vida exatamente então. ele hum, é meu pai na fé né eu ah, digo assim é meu que pai delícia. na fé e, e é, que você cantaria gravaria já era um sonho não era um sonho não, falar, nossa, como eu quis gravar, ser famosa, ficar conhecida. Reconhecida a gente sempre quer ser, Sim, não tem como. Sim, por tudo que a gente faz. Exatamente, mas é, ser famosa, gravar um CD, nunca fez é, parte da minha realidade, não pensava assim. Porém, quando eu, eu fui pra igreja, é. né, a igreja evangélica e tal, eu conheci um pastor e esse pastor falou pra mim, Carla, você vai gravar um CD. Ah. Né, e assim, só que eu descansei meu coração e deixou... Anos, passaram anos, anos e anos, e eu até esqueci. Até quando um amigo nosso veio e falou, Carla, você não vai gravar? Né? Isso foi em 2017. Você não vai gravar? E aí foi onde eu falei, nossa, poxa, eu tenho uma promessa. Né? E foi onde eu gravei né? o meu primeiro CD, por título Eu Sou. Foi, foi, um re... foi assim, o CD ficou um sonho. Eu sou suspeita de falar. Não são minhas. Não são suas, não, Você não. não compõe. Não, não compõe. não compõe. Eu comprei, né? Todas as composições eu comprei. E eram é. músicas inéditas? Tem alguma regravação? Tinha regravação Tinha. também. Gravei, assim, vários nomes, Samuel Mariano, né? Do meio pentecostal. Eu, a música Quem Nunca, né? Que você gosta bastante, é da Camille Santos. Então teve algumas regravações também. Que delícia, sou né? Sou suspeita fala de... de falar porque é... realmente o é muito bonito. Mas você fala mal dos seus filhos? Não. <risos> né? O filho é filho, né? né? A gente tem... É, é, é, e é tão bom quando você vê que existe um carinho por aquilo que a pessoa faz, seja uma gravação, seja... Porque ninguém sabe o trabalho que dá chegar até esse ponto. Ninguém. Gravar um clipe, gente, é uma coisa... Terrível, né? Temos aqui quem grave e temos aqui quem interpreta. É trabalhoso e oneroso. É muito <risos> trabalhoso. É. é muito trabalhoso. Sim. Então é, não é tão simples assim. Você para chegar a, a que roupa usar? Teve interferência de quem? Maridão opinou? Não, não, o Luiz, ele, ele não opina nisso, assim, é lógico que tudo que eu vou vestir eu mostro pra ele, eu gosto que ele esteja gostando também do resultado, né, hum. mas ele mas você não... não gosta de fazer uma surpresa, que ele, né, você põe o vestido, a roupa, daí ele nem repara, né? Não, geralmente não, porque o Luiz repara muito. Ah, ele repara muito? Nossa, se eu comprar um sapato, ele sabe que o sapato então, é novo. porque mulher é assim, eu vou desvendar agora, tá, eu vou dizer assim... Que casaco é esse? Nossa, já tenho faz tempo, você nunca, nunca viu? Mentira, não tem faz tempo. Não, não. Esse ele falou pra mim, amor, essa roupa é nova? Eu falei, olha, ela é nova, mas faz tempo que eu comprei. Mulher é assim. Mulher é... Surge, brota um sapato. Pois é, é dessa brota maneira. Brota um vestido. Mas eu gosto de me vestir, assim, sempre tá mostrando pra ele. Ele também, ele é assim também. Ah, mas ele, ele anda sempre alinhado. Sim, de... sim, mas vale ele gosta pobre. sempre de mostrar. A gente tem essa... Essa troca. É Os muito gostoso. meninos já opinam, não? Mais velho, talvez. Não, na não. minha roupa, é. você diz? Não dá um palpite? Não, não dá um palpite. Não, mas não. fala, mamãe, você tá linda? Não, a única eu... coisa do meu filho é que eu cortei o cabelo. de mãe, eu gosto mais com Você <risos> cortou o cabelo, tá mais Chanel, tá. você tinha um cabelo mais comprido. Tinha, eu tinha cabelo bem comprido. Mas comprou, cortou faz pouco tempo? Pouco tempo. Ah, Ai, eu morria de vontade de cortar. Quem que reclamou mais ele? É, mãe, eu prefiro você de cabelo comprido. Ele acostuma. Acostuma, contudo, né? O Luiz acostumou, né? Contudo, o filho não vai acostumar. A gente vai encerrar esse bloco com a música que, Quem Nunca? Isso, Quem Nunca. Quem Nunca, que é, é uma gravação recente, aí, pouco antes da pandemia, que a Carla fez. E no próximo bloco eu vou querer saber como é que é a Carla mamãe. Como é que é essa convivência com família e também o novo momento que ela está vivendo na vida pessoal dela e na religião que ela escolheu ao lado do marido para criar os filhos. A gente volta já. Quem nunca? Pai pra pensar num Deus que deu o seu único filho pra morrer no seu lugar, o resto então é fácil, é só acreditar, a vida é feita de esperanças e motivos pra sonhar e conquistar. De um vencedor se suas guerras pra lutar, lutar, lutar. O que seria de um vencedor se suas guerras pra lutar? que é, pra luta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 E nesse bloco a gente vai falar um pouquinho de família. E eu quero, tem algum filho seu que tem inclinação para música? Os dois gostam. Ah, jura? É. Os dois são bem assim afinadinhos, eles é gostam lindo. de cantar inclusive o meu mais velho vai fazer 10 anos no ano que vem, ele falou, mãe... Como que é o nome do mais velho? É João, Pedro. Ah, João Pedro. João Pedro. João Pedro e Lourenço. Lourenço, Lourenço é o loirinho. É isso. E eu tenho um neto e no mesmo, no, na mesma formatação, um ah. loirinho e um loirinho de olho azul. Pois é, por isso que eu quero fazer um terceiro pra ver como vai Se ser, Se dá um né? desembate aí. Então, é, o João, ele falou assim, mãe, o ano que vem eu faço 10 anos. E eu quero entrar para sua equipe para cantar. Meu Deus! Como do que a gente céu. trabalha com isso? <risos> pois é, ele gosta. Mas é o apoio familiar, né? Sim. Se você não apoia, de repente você frustra. Porque existem pais e mães que acham que a carreira musical, artística, é menor. Uhum. E não, né? Não, eles gostam, eles gostam de ver. Quando é a nossa equipe que tá, tá cantando lá na igreja, eles gostam também. Sabem todas as músicas? Sabem. O meu pequeno, mamãe, eu vi você hoje, ele viu. O pequeno vibra. tá com quantos anos? Vai fazer quatro já. Ah, que delícia. É. Que delícia. Bem arteiro. Ele é arteiro? Muito. Muito arteiro. um o João um baile. é tranquilo, né? O João, ele é bem tranquilo. Só que, assim, agora com o irmão, né? É normal sai aquelas brigas de irmão. Briga. E o Natural. Lorenzo ele é... Ele é bem... É bravinho. Bem bravinho. E o, o, quem que é mais bravo? Vamos ver a hora da verdade. Quem que é mais bravo? O Luiz ou você? Ah, olha, eu acho que é os, os dois. Os dois? Os dois são Mentira. Bravos. É, eu, assim, a mãe, eu acredito que a mãe tolera um pouco mais, né? Joga um pouquinho de, de panos frios, mas os dois são bravos. É mesmo? Uhum. É. E quando eles se veem numa situação perigosa, de uma coisa errada, pra quem que eles correm? Pra mãe. Que eles fizeram coisa errada? É. é pra é pra mãe. mãe. Vai ser pior correr pro pai. Acho que é um pouquinho pior. É, porque alguém tem que ser enérgico um grau a mais do que o outro, é. né? A uhum, educação um é, é embasada nisso, né? Sim, sim. Ora você, ora o Luiz, ora... Não é isso? É, e no controle também, né? Porque às vezes fica muito brava e o outro vem e fala, não, menos, é, um pouco é menos. Existe esse conceito Existe. Entre eu e ele existe. Tem que existir. Porque criança dá trabalho, né? É. Muito. E você tinha o quê? Pai ou mãe mais bravo? A minha mãe. A sua mãe? Também? A minha mãe. É. Sempre minha mãe foi mais brava. Você é da época que podia dar umas palmadinhas? Sempre! É. <risos> Não que eu apanhei muito, eu apanhei bem pouco, porque eu, eu era muito obediente. Quantos irmãos vocês são? Só tenho mais um irmão. Mais um? É, um ano só mais novo E que quem eu. era mais terrível? Ele. Ele? Com certeza. Então ele apanhava mais? Com certeza. <risos> então assim, eu apanhei muito pouco, mas quando precisou, apanhei também. E a sua, sua mãe é viva? Sim. E a sua mãe diz ainda, porque a minha mãe é falecida, mas ela dizia assim... Eu nunca bati em você. Mãe esquece que deu uma chinelada. Mãe esquece, né? É? Mas a gente que apanhou não esquece, não. Eu mas não... É, são batidinhas de amor mesmo, é. nada, nada muito além. Então, é uma questão... é, existe hoje uma lei aí, mas parece que isso está sendo questionável fora do Brasil em relação à educação familiar. Né? É, nós não estamos falando de espancamento aqui. Não. Nem, <risos> e nem eu estou dizendo que eu sou... Eu nunca bati em filho. Uhum. Eu nunca bati porque eu apanhei e eu não achava bacana apanhar. Sim. Né? E eu decidi, a gente, eu decidi de outra maneira, eu ficava de mal, fico de mal até hoje. De, é, era uma maneira que eu, eu eu feria quando eu descobri? Sim. Aí eu não eu ignorava e é duro, né, ser ignorado, né, principalmente por um pai, né? Por uma mãe, enfim. Cada um tem o seu método de educação, mas me parece que já, já existe um questionamento em relação à educação familiar fora do Brasil, contestando o bater ou não bater. Uhum. Tá? Essa proibição, sei lá, não vamos falar disso agora. Mas enfim, a é sua... É um tema bem polêmico, é né? É polêmico, né? Bem Cada polêmico. um sabe como cria o seu filho. É essa questão que você disse, espancamento jamais, não, né? Mas... Não, não é não falamos disso não né? mas dá uma pegadinha no braço assim ah vem não aqui ninguém morre agora não mata ninguém não mata ninguém estou vivíssima o samuca tá rindo ali se apanhou também né <risos> <risos> Com força. gente é impossível porque tem criança que às vezes vira né e você se você não der uma juntada no bicho fala senta aqui agora exatamente ser é mais enérgico né é minha filha na porta da igreja era dama de honra não queria pegar na mão do menininho que ia entrar com ela. Que eram amigos. E começou a chorar e falou, não vou entrar. Você imagina a, sua, a situação de uma noiva lá dentro esperando a aliança. Eu só dei uma juntadinha leve. Foi suficiente. E engole esse choro já. Quem não ouviu isso na vida? Com certeza. Engole o choro. A lagriminha que tava pingando até voltou. Não. <risos> É Nelaíne, né, é Mas, entrou. E daí, nossa, o olho dela brilhava. Eu falava, você assim, era lágrima. Gente, que ela estava chorando que não queria entrar. Mas criança tem isso. Né? E às é. vezes a gente é obrigado a ser mais enérgico. Sim. Carla, a sua, a sua mudança de, de igreja, você uhum. veio de uma formação que o Luiz também era. Sim, tinha uma igreja tradicional, né? Bem tradicional. E Com como é... usos e costumes de roupa, né? né? Então eu vim de uma igreja tradicional. Não só usava saia. Ah, é? É. Ah, não podia usar calça? Não. Maquiagem? N -n -n eu sempre usei de leve. Esses cílios maravilhosos que ah, você. Não tinha tavam. na época, ainda, né? Isso aqui é muito novo. Isso aqui é vida, né? É vida, mulher da corda pronta, gente. Pois é, então. Não é? Mas era, era uma igreja muito tradicional, sem assim, brincos. Eu fiquei praticamente 14 anos assim da minha Mas vida. Mas aquilo te usar. incomodava? Eu nunca achei, assim, eu sei que era uma doutrina do homem, né, isso é uma doutrina do homem. Eu nunca achei errado, porém eu respeitava o lugar onde eu estava. Se você vai num clube e fala que você não pode entrar de calçadinhos, você não vai entrar de calçadinhos na piscina. Então você respeita e entra de sunga ou de bermuda. Sim. Então, assim, eu nunca achei errado usar uma calça, usar um brinco, usar esmalte vermelho. Não podia? Não, não podia. Né? Eu nunca achei errado, porém eu respeitava o lugar onde eu estava. Aquilo não te incomodava e não te fazia mal? Não, não. Nunca me incomodou. E como foi essa migração é, da família... Para a Igreja Cristã Mundial, que inclusive preciso um dia conversar com o Bispo Júnior. Com certeza. Que eu fiz live com ele também. Um homem ocupado, né? Demais. Ah, mas... O Bispo, ele é uma bênção na nossa é. vida. Né? Eu fiquei os nove meses da minha gravidez, o Lorenzo, na cama. É, sei, porque foi uma gravidez também, extremamente sei. complicada, é. né? E depois, quando eu tive o Lorenzo, chegou o tempo de voltar. nós é Que é o meu Que é o meu caçula. Por enquanto Bom, é, Nós voltamos é, né, para a igreja Porque aí então, já podia andar, normal, tudo bem Só que, sabe quando você não sente Você sente que você não é mais dali? Foi isso que aconteceu Parecia que a gente não estava não mais ali adequado Com vocês ali. dois? Você e o Luiz? Sim, comigo e com ele foi assim, algum Não teve um motivo. Falar e ah, foi por causa disso, por causa Sim. daquilo, por causa de fulano. Não existe mágoa nem briga. Não, não, não teve era nada. Um, era um desconforto pessoal. Foi um desconforto. A gente não sentia tá. mais que a gente pertencia ali àquele lugar, aquele sistema. Foi um desconforto mesmo. Foi onde a gente foi buscar a Deus. Onde nós vamos agora? E que, quem, que a gente vai fazer? Quem apresentou o bispo? Então, nós já conhecíamos o bispo há muitos anos. Nós morávamos numa chácara e a, a igreja alugava a chácara para os eventos da igreja. Nós conhecemos ele lá atrás. Tá. Tem mais ou menos o uns 14 anos, isso, 13 anos por aí. Então aí o Luiz falou assim: amor, vamos fazer uma visita lá para o Bispo Júlio? Ele já me convidou várias vezes, nós nunca fomos lá, vamos fazer uma visita? Nós fomos. E aí foi para nunca Não mais sair mais. Desde fevereiro, vai fazer quatro anos em fevereiro agora. E lá você tá cantando, claro. Sim, sim. Lá também faço parte da equipe de louvor. Fiquei mais ou menos uns quase dois anos, né? Só descansando, aprendendo. Porque lá o que mais você faz é aprender, né? O bispo, assim, ele, ele é um homem extremamente sábio. Que energia, não? Demais. Então, assim, a gente ficou assim aprendendo, aprendendo, aprendendo. E tô, até hoje a gente não para de aprender. Não, mas a vida é um eterno aprendizado. Né? E cada culto é, é diferente. É uau, a gente sai de lá assim porque não, não, não existe nada igual todos os dias todas as palavras eu aprendo algo diferente e eu tô aprendendo coisas diferentes no meio do louvor também porque o louvor da igreja tradicional é diferente né então eu tô num processo de aprendizado ali também e hoje eu faço parte de uma das equipes lá e isso tá te deixando feliz demais tá? eu fico radiante porque assim é um momento muito novo e é um momento maravilhoso. O momento que nós vivemos lá atrás foi muito bom. De grande aprendizado. É né, pra vida. Só que o que a gente tá vivendo agora é extraordinário. Extraordinário. Em Maravilha. todos os sentidos. Eu acho maravilhoso a pessoa que se permite. Sim. Né? A partir do momento que você não tem vergonha de ser quem você é. Não tem vergonha do que você faz. E que você se permite aprender, recomeçar, é recomeçar, é recomeçar, porque era gente nova, um espaço novo, um território novo, Tudo a aceitação, novo. a gente, a gente é, é, é, precisa ser aceito, né? na sociedade de uma maneira geral, a gente tem essa carência de a não aceitação e a aceitação, e eu acho que dentro de, um, de uma igreja nova, para vocês, é, foi isso que aconteceu, de vocês terem sido aceitos e fazerem parte hoje da cúpula da igreja sim, sim, e está sendo maravilhoso Eu eu te falei, eu, o aprendizado lá está muito grande, eu tenho a minha líder do louvor, que é a Mônica e eu falo para ela que ela é um livro ambulante, porque você aprende só de olhar então eu estou aprendendo tudo novo na, na questão da música e as músicas que você está cantando você também está aprendendo também, porque... Na... É mais difícil, mais fácil? É... Acredito que não tem mais difícil ou mais fácil. Talvez seja um estilo diferente, igual o meu CD. O meu CD é um pop pentecostal. né Agora, lá na nossa igreja, nós cantamos um worship. Então, assim, é uma questão... É mais de estilo musical. Que que é um não é Não é certo fala? nem errado. Esse estilo é certo, esse aqui é errado. Não, não, não tem nada a ver. A, a, a grosso modo, um, um worship, sem falar tecnicamente, porque Sim. eu também não vou saber falar, mas, assim, uh, são arranjos mais... Não, não sei dizer se é simples. Talvez mais até modernos. vou estar pecando e falar assim. Mais moderno Mais são... assim, vamos... Simples? Simples. É, são, simples. são assim, são, tá letras, são letras menores... Né? São letras mais fáceis de cantar, que a igreja consegue cantar. São louvores mais congregacionais. É diferente de eu cantar uma música do meu CD, que é mil... são milhões de letras ali, a igreja não consegue acompanhar. Sou eu cantando para quem está na plateia. É um show daí, né? um show. Mais ou menos isso. Né? É o cantor cantando algo para o homem que está ali assistindo. Né? Bíblia, porque se você escutar as minhas músicas, é Bíblia. Né? Então o homem está falando sobre Deus, enfim, para o homem que está assistindo. O worship é uma canção que a igreja canta, a igreja consegue acompanhar, a igreja canta junto, isso é maravilhoso. E também eu vejo, assim, a grosso modo, tá Gil, que o worship ele, assim, ele propicia um ambiente de adoração, um ambiente de oração. É isso que eu enxergo, eu consigo adorar, eu consigo orar cantando uma música worship. Que delícia, né? né? Então é mais ou menos é. isso, é bem a grosso modo mesmo. É isso. Gente, a gente poderia falar mais um monte de outras coisas, mas eu vou agradecer já a sua presença aqui, Carla, e desejar, sim, sucesso para você, você está em vias aí de gravar. sim. Logo, logo, se Deus quiser, vai ter projeto novo aí, nessa, nesse projeto. novo estilo, né? artista tem que Não que, ter que eu projeto. deixei o meu outro bebê de lado, porque Não. eu sou apaixonada, mas agora a gente está vivendo um novo tempo. Os filhos crescem. É, é um novo tempo, é um novo lugar, é, é tudo novo. É né? isso aí. Eu desejo sucesso para você. Muito obrigada. Que você continue trilhando esse caminho bonito junto da tua família. Porque é tão gostoso a gente ver a união familiar e é tão gostoso a gente ver que as pessoas é, amam aquilo que fazem, ver as pessoas que amam aquilo que fazem e se encontraram Sim. através ou da música ou do trabalho ou somente da família, porque tem pessoas que se encontram apenas cuidando da família e não, não reclamam disso e são felizes Sim. com isso, viu? Leva meu abraço para Luiz, para os seus filhos lindos. Com certeza. Grandes, que faz tempo que eu não vejo a criançada. Logo, logo a gente vai se, se ver. Se Deus quiser, sucesso para você muito sempre. Muito obrigada, gente. Eu estou muito agradecida e muito feliz. Eu que agradeço. Quando você me é, mandou mensagem para a gente gravar hoje... E já faz tempo, hein? Isso. Na parte da manhã, Deus já tinha falado para mim que você ia mandar mensagem. Olha isso. Então, eu acredito que tudo na nossa vida tem um propósito. E é propósito do Senhor de estar aqui hoje com você. Muita gratidão, viu? Eu que sou grato. <risos> E é uma fase maravilhosa que eu estou atravessando, fazendo esses papos dos descontraídos. A gente fez a distância, agora a gente está podendo fazer Sim. de perto. Quem sabe no futuro próximo, de outra maneira. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Abraço em todos em casa. Obrigada, Gil. Obrigada. A gente vai encerrando por aqui. E eu tenho certeza que a semana que vem tem mais papo gostoso. E eu espero por você. Tchau, tchau.